Uma palavra que ouvimos muito quando estamos falando de filmes, séries, mídia no geral é representatividade. E muitas pessoas não entendem qual é o grande lance disso. Por que, que as pessoas só fazem drama quando a série só tem gente padrão? É obrigação desses programas representar diferentes tipos de pessoas? Qual a grande diferença que isso tem na vida das pessoas, afinal de contas? Bem, eu sou o Cup e vamos estar falando sobre isso hoje. Mas não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever curta o vídeo. Eu gosto de começar pela definição. E quando estamos falando sobre representatividade nesse sentido, estamos falando da forma que um determinado grupo, segmento, cultura está sendo retratada. Os valores que são atribuídos a tal representação no sentido de se está sendo retratada de forma efetiva, realista, positiva, e afim, muitas vezes essa discussão é esvaziada. É tida como mimimi de justiceiros sociais, dizer que representatividade é uma desculpa para influenciar pessoas a seguir uma determinada agenda política. E aí entra teorias conspiracionistas de ditaduras, gaysistas e sei lá o que. Bem, você não deve se surpreender ao ouvir de mim que isso é uma enorme bobajada. Achou que eu ia falar um palavrão? Não, não, não, não, não, somos family friendly aqui. Falar de representatividade é algo importante, pois afeta diretamente as nossas vidas, principalmente quando estamos em nossa formação. Um estudo de 2012 indicou que assistir TV pode aumentar a autoestima de uma criança. Bem... Isso se ela for branca. Porque a autoestima de crianças negras diminuem junto com o consumo de TV. E isso seria algo que está relacionado com a falta de representatividade negra nos programas infantis. Esse estudo foi concluído em 2012, lá nos Estados Unidos. Mas sabemos que a realidade não é tão diferente por aqui. Ainda mais se considerarmos que existem diversos outros recortes para além da questão negra. Programas de TV, desenhos, filmes, séries, tendem a se tornar, principalmente quando somos menores, parte das coisas que objetivamos ser. Quem nunca olhou para o seu personagem favorito e pensou, nossa, como eu queria ser como ele? Agora, imagina se esses personagens nunca... São como você. Seja porque eles não são negros, gays, assexuais, trans, gordos. Nunca tem nenhum tipo de deficiência física ou neurodivergência. Por que é que eles não são? Essas pessoas não existem? Mas essas pessoas consumem todos esses programas da mesma forma que todo mundo. No crescimento, isso pode ter um efeito extremamente agressivo na pessoa. No sentido de ela achar que o erro é dela, de ser como ela é. E quando crescemos, essas coisas acabam se solidificando na gente. Não é fácil. Não dá pra desconstruir 10 anos de inseguranças em um argumento, em um vídeo. E mesmo quando nós desenvolvemos uma visão muito mais crítica sobre tudo isso, e não deixamos isso atingir a nossa autoestima dessa forma, esses universos ficcionais parecem uma completa mentira. Eu não consigo conceber a ideia de desenvolver... Toda uma história com diversos personagens e não existir uma pessoa trans, uma pessoa sexual, sabe? Tipo, onde é que essas pessoas estão? Eu não consigo mais ficar imerso naquela narrativa quando ela é tão limitante, porque eu não consigo conceber aquele universo sequer como um universo plausível. Ele parece querer ignorar coisas demais pra contar essa história. O que leva a outra questão. Representar, por acaso, é obrigação dos produtores desses programas? Quando existem essas cobranças e reclamações, sempre surge alguém dizendo isso. Não é obrigação da série tal de representar ninguém. É verdade, não é. Mas aí tem um ponto que eu acho importante. Quando qualquer pessoa, produto ou meio, tem grande influência em cima das pessoas, aí surge uma responsabilidade. Que pode ser considerada ou ignorada. De qualquer forma, essa responsabilidade existe. E essa responsabilidade é sobre como é que essa influência vai atingir a vida das diversas pessoas que consomem este produto. Então eu não falo de obrigação, e sim de responsabilidade. E devemos sim criticar pessoas que levam essa responsabilidade de forma banal. Justamente pelo que eu acabei de dizer há um tempinho atrás, sobre como é que uma falta de representatividade ou uma má representatividade pode afetar negativamente na vida de uma pessoa. E esse termo que eu acabei de usar me leva a uma outra questão, que é quando existe uma representatividade, mas ela é ruim. Existe um cadeirante lá, só que ele só é usado como alívio cômico. Existe uma pessoa negra na posição mais estereotipada e degradante possível. Existe uma pessoa trans no programa, porque no elenco nunca nem se viu. Uma má representatividade talvez seja pior do que a falta de representatividade, porque ela pode dar uma noção errada e problemática sobre um determinado grupo para pessoas que talvez não conheçam ou nunca nem ouviram falar, o que pode alimentar ainda mais um preconceito, uma discriminação, um estigma sobre determinado tipo de pessoas. Bem, eu tenho vontade de falar mais sobre representatividade aqui no canal. Talvez com um quadro discutindo exemplos de grupos específicos, boas e más representatividades. O que vocês acham disso? Comentem aqui, por favor, e deixem exemplos de séries, personagens, filmes, seriados, exemplos de representatividade que vocês gostem ou odeiem. E talvez possa se tornar um vídeo. Quem sabe? Não se esqueça, por favor, que eu sou arroba apenas cup em todas as redes sociais. Me siga lá, por favor, no meu Instagram, que 2020 eu quero fazer o meu Instagram acontecer mais, gente. Então, me siga lá, me ajudem. Não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.